Entendeu? Agora, se apagar a luz, quem sabe? <risos> aí, aí fica melhor, né? Um isquinho. Olha, por que, que o Rafa não chega e senta aqui? Você não o consiga, Rafa, tem que convidar ele, rapidinho. cara. Só dá um oi pra galera, o povo quer entender. Vem, vem dar um oi aqui, Rafa. Vem aqui, aqui, ó. Você senta aqui na minha Corre frente. Corre aqui. Eu juro que eu nem te hora ataco. A hora que o Carica voltar, você volta, Rafa. Olha o Rafa ah, já. Gente, ó, olha, olha, olha, olha vocês, vão, vocês vão entender, Ele tá chegando. Olha aí! Tudo bem, <risos> Rafa? Tudo certo Nossa entrevista o Rafa agora um pouco... Primeiro, né, a gente quer escutar a sua voz Então, conte mais sobre você Você está solteiro? Estou solteiro há dois anos Há dois anos? Dois então, anos. mais ou menos desde o início da pandemia é uma Tipo uma coisa isso. De você né? É, mas então, na pandemia deu ruim? Eu era casado, 12 anos casado né? E aí, durante... no início da pandemia Você viu, não, não vai ter como É tipo isso é mesmo. Acho que esse é um bom resumo. Provavelmente como foi com você. É, aconteceu comigo. Pandemia é complicada. É, não foi fácil. E essa Por que voz. Que agora? Você Já era jogou? locutor? Eu vou cortar a imagem. Vai, <risos> lá, lá. Um, dois ou três, carioca. Mas, ah, não. Pegou, perdi assim. Mas onde você costuma sair aqui? Vou fazer uma propaganda, layback, cave pool, um barzinho mais tranquilo assim, é, uma e... baladinha ou outra. Uma baladinha ou outra, mas você tá com vários contatinhos, tem algum mais Não, a gente não fica quieto, mas a gente <risos> tá aberto a <em> novas possibilidades. <risos> Entendi. Sair Mas sozinha a gente não vai, né? André, O que a gente vai fazer essa semana? Planismo? A gente tem que combinar alguma coisa. Olha, é só você marcar, Já Você conheceu onde o Jack? É que... que... não, não conheci. E, olha, eu gostava. O aberto que você falou que gosta. Sim, tipo, gosto. Né? Eu, tipo, gosto de uma coisa mais Isso. Assim. Vamos? Bora, fechou. Gente, arrumei um date em pleno. Agora tem Pode que voltar que, pra gente. cortar lá. Acho que é. o, carioca, o carioca que tá cortando. O caraca tá uma... cortando. Que tá maravil... horrível. Não, não, tá ótimo, que maravilha. Deixa eu ver. Esse. Não, mas ele não cortou pra mim. Ah, Corta não. pra dois. Aê, Carica. <risos> carioca, gostei, tá? Então, é isso, obrigado, gente. Deixa eu voltar Ó, pro meu lugar. A gente se fala daqui tá, a pouco. Tá, pega, pega meu WhatsApp. Eu já te adicionei no Insta e tá até nos meus melhores amigos já. Puta! <risos> Ganhei. É Jesus caixa. amado caixa! Estão dizendo aqui, é sexo. <risos> já estão todo mundo falando que é sexo já. Ué, por que não? O é que, que, que você acha luna. desse OnlyFans aí? Menino, você sabe que eu nunca nem, nem entrei, mas Cara, tem uma tão, galera... Então ganhando caminhão de dinheiro. Tem uma galera ganhando grana, grana federal. Bra braba, braba. Pois é. Mostrando grana, o pé. Grana Exato, braba. mostrando umas coisas que, que, que... Se você mostrar teu cotovelo, você ganha dinheiro. Mas será? Eu, eu, mas... Eu tenho, eu tenho dificuldade de entender muito essas coisas tecnológicas, assim. Por que É Putaria mesmo. Não é mano, muito tecnológico, não, é tecnológico é... não, cara. Porque tem OnlyFans, assim, o mais sério. Ah. Tipo, o Carioca mostrar o dia a dia dele. Ou ele tem? mostrar uma receita. Tipo, ou ele mostrar... a um... minha vida, abri minha vida entendeu? mais. E a, e a turma, o quê? Tem que pagar pra ver. Tem os de putaria, hum. que a menina é mais sensual no Insta. Mas no OnlyFans já é mais... Escancarado. Escancarado, exatamente É tipo a Playboy e a sexo. E pronto. Uhum. pronto. É isso. Entendi. O OnlyFans aí de... tem. Eu mas estão que... ganhando dinheiro. É, filho. por exemplo. que Tem cara que tem fetiche em pé, que eu não sei de onde vem. Eu gosto de pé. o bola gosto. gosta. Eu eu acho de... pé. Tem que... Mulher tem que ter um pezinho bonito. Gente, que coisa, hein? Eu, eu, eu gosto. Eu nem olho. o que, que p... você faz com esse pé? <risos> Nada, mas eu acho bonito ver. A mulher que tem aqueles pés de gárgula, sabe? É uma galinha. <risos> <risos> Uh, não, falou. Que medo que eu tenho, Ele Aquele falou. pé na areia da é, praia. Aquele pé de caissar aberto. Uh, não dá. Falou Como a é capa é da pé, Gema Magazine, é né? É, gente. É, o pé de, é o pé do, do, do pé dragão de gárgula, é, pé de gárgula, não dá. Mulher tem que ter o um pé bonitinho, sabe parecendo um, uma bisnaguinha Seven Boys? Os dedos do tortão é, assim. Não, não, não dá. Por oh, oh, que é oh, oh. Não dá. Tirou a meia, aquele pezão, você fala assim, ó. transa assim, ó. Menci, ai, bola! Não dá pra olhar pro pé, cara. Você olha pro a pé... A Andreia vai... tá se acabando de rir, gente. Mas, mas é verdade, eu não o gosto. Diabo... Ah, nós. Você gosta de pé? Ou não liga também? Não liga também. O que, que ele vai fazer com não, o pé? Mas não é, é só de olhar. Me dá um negócio horroroso. Aquele pé fica. É, não dá pra olhar. Por, ou você fala, põe a meia de volta. Bota o pé pra trás. Não dá. Põe a meia, por favor. Desculpa falar puta putaria. Eu não de gosto de engraçado. pé. Eu, eu, eu gosto de pé. Ai, gente. É, Como você é você faz um igual picolé. picolé? É, ué, lógico. Você é um mas você gosta de pé igual picolé, Você faz não, isso? Não, não, eu gosto de pé de fé. Só que... de ver. Não, tem gente, Beijinho? Tem gente, que só gosta de ficar beijando o pé. É pedófilo que chama, né? Sei lá. É, é do um podólogo, podólogo, é, Que podólogo, o, meu? O podólogo como cata. não é pedólogo? Como não chama? Pedólogo, é eu não sei vai, o que Fala, avó. A avó, ela vai num pub. É, ela, ela como é que é o nome disso? Ela vai eu num pub sei. que é swing. Podólogo é ah, estudo que estuda o pé. Ah é. lá, mas swing ainda é melhor sei do mais. que gostar de pé. Pedolatria? Né? Que porra que é? É pedolatria? O que, que é o nome? Eu não ser. sei. Eu sei lá o nome, eu não sei o nome. Meu. Procura aí, André. Eu não sei o nome também, não. É, o po... cara louco... Fetiche por... em pé. É, é. Fetiche. fetiche. O podólogo fetiche. Que, Pod... que cuida. Podolatria. Podolatria? podolatria? É. Acertei então, sem querer? É, descobri... Você mandou um podólogo, mas calma. Mas depois eu errei depois eu falei podolatria sem querer também. Você se retratou. Falei rivelino pra caralho também. Não falei porque eu sabia, não. Falei da mente, falei no chute. Sou o rei do chute. Gente, então o Bola tá achando que tá podendo escolher, então, inclusive, o pé. Não, não tô achando nada eu não, eu não escolho nada tem filha. Tem cara que quer ver o pé. Ah. Aí tem cara que quer ver a mão. Aí tem cara que quer ver o cotovelo. É isso, Bola? É orelha. Pelo que você tem falou, cara que, é, tem cara que gosta de tudo. E aí o cara vai falando as assim: As meninas mostram, ó, vou mostrar hoje meu, meu minha cabelo. Orelinha. Minha orelha. E meu, então ganhando dinheiro pra caralho. Porque as pessoas velho. têm que pagar uma mensalidade, é isso? Ex Exatamente. Exatamente. Pra entrar, Cada pra ter acesso. Mas tem trouxa tudo no mundo, gente. Mas você pra acha que história? é trouxa? Tem que ser sócio. Não é prazer? Não é divertimento? É verdade. Não, acho que não chega. Hã? Podolatria. Podolatria. Podolatria. É isso aí. Então o... O, o bolo é, é, é podólatra. Isso aí. Isso. É podólatra. Eu gosto é. de pé. Mas... Eu é? ah, acho que se a pessoa gosta, tem dinheiro, não tá fazendo falta e ela tá sendo feliz, ok. Hum. Mas, mas tem, é estranho. Mas não é também verdade. que não... Tipo, você assim, eu não sou aqueles loucos que Ah, o pé feio, eu não quero nada. Você não, é, você não é doente. Não, não, não. Você não é um, mas um psicopata. Pezinho, mas um pezinho bonitinho ajuda. Claro, você quer uma Aju... parte do corpo que você gosta. Ajuda, ajuda, é gostoso. Como é que você vai fazer no inverno que o povo vai estar tudo de, de bota? De meia, de meia. Não, mas na hora que você vai trepar, você não trepa de bota. Não, eu não sei. Não Tira sei. a roupa e fica de bota. Ué, é do seu jeito, você, você, você, você abriu o pezinho, não feio, gostou Feio, põe assim. a bota. É. Vai, não, vai põe a meia, não precisa pôr bota, põe a meia, tá frio, querido. Mas de bota, pelo menos, fica uma coisa mais fetichenta. Não, não fica horroroso, uma pessoa de pelada meia, de bota. Pelada de meia, bola? É. De bota é melhor. Não. Um escarpão. Não. Aí tudo bem, um escarpão é chique no último. Meia. Mas não bota, cara. Meia. Ah, meia brocha, uma mas meia, bota. mas vai fazer o quê? Meia. Você vai rolar gás no pé da mulher, caralho? Pegar um rolo, uma múmia. Vai Mas tem gente é. que. Mas não é, tô brincando, não faço trem. nada. Salto alto, tá bom, melhor, né? Salto alto é legal. Pronto, pronto. Eu tô Resolveu. brincando, eu não tenho que botar meia, nada, vale qualquer jeito. <risos> Mas um pé bonito ajuda. pé bonito ele gosta, hum, ajuda. Você quer ver o pé da Ana Paula? Você tem que botar de não. Cima, uma olhada. Não. Olha a bola, ela mostrou. Ela bom. tá de chinela. <risos> tá de chinela. Tô de chinela. Ela já é. veio de chinela. É, vim de chinela e ainda tem um Não tem. Você já viu? Xixinha. Olha como é que ele vê. Olha que safado, ele já viu que você tá... Eu nem reparei. Ele... Ela tá de chinela. Ele... É, eu olhei que... que ela tava de chinela. Você viu como tá é que eu, eu falo carinhão. que ele é ligeiro? É, ele... Vó, eu falo. A volta tá com a Katrina Ryder dela, ó. Bonitinha. Parece ó. padre com essa porra aí na igreja. <risos> Sapatilhinha de padre, é. né? A volta. Eu, tá... eu vou arrumar pra você. Próxima saída, avó. É. Ô, Bola, bem conta, O, fez... pra vó, o fala, que, né? que você fez? O que você fez nesse carnaval, já que você tá solto Puta na vala aí. Tá bem sinop. Nesse hum, agora. Assim, nesse desfile é, agora. Eu, é... não, primeiro, não gosto de carnaval. Não gosta? Não. Mas eu não não. não, nada, nada Avenida, essas coisas Eu odeio Ódio, é, é, ódio, é ódio é, Nem um camarotezinho nada, Vai zero, lá, pede show é, é, né? Rola um Bradock é. na sua mente Um Bradock rola, rola. rola um, Sabe um, um Bradock chega... ah! Se tivesse um tsunami ia ser legal, sabe? Para, menino <risos> É divertido Um não bloquinho é, no nada. meio da rua Não, não <risos> Nada é um carnaval não é. me atrai, nada Zero É mesmo? Zero, ah, então zero, você né? não faz então você tem que arrumar um contatinho Pra ficar sumido no já pra lugar que não rola bola... não tem carnaval Pronto, bola, bola tem um novo amor, ele não quer que eu conte Mas ele tem um novo amor Aí... Não posso contar ou não? Revelações, gosto assim Pode Não, não, posso contar? Conta, conta depois Perionca. você aguenta Você vai ficar puto comigo Vou, vou, lógico, você vai ficar <risos> puto. lógico que vou Bola tem um novo amor Ixi. Conta pra mim, Carioca Porque eu tenho que decidir entre o Bola e o Rafa fora ]zinho. do ar Tá bom <risos> Mas pra tá que, que aquilo Eu quero que... ser uns papos também, podcast ser uns papos. Mas é isso, Nós Bola. Nós tá estamos falando de pé, eu tô falando de carnaval. Agora mas é mas você... pé e carnaval tem, tem aquela associação. Eu vi o tamanho do buquê, Bola. Ih, ah, tá o buquê, um... verdade. Oh! Oh! Mas não tem nada a ver. Caralho, Bola. Mas como você... assim não tem nada que a ver? Que pressão é essa, papai? Que pressão é, é de essa? de agradecimento, não. Não, Bola, que Agradecimento que é de quê, Bola? Nada, não, fica não é nada. Fica quieto. Por favor, cala a boca. Eu, que, eu não quero que você fique sem falar comigo um mês. Tudo eu fico bem? um ano. Não, Ih, não. Então, cala a boca, então. Ih, carioca. Pegou, hein? É a segunda tem nada vez a ver que ele com fica nada. Bem... nada a ver com nada. Ah, não. O cara dá um caminhão não de rosa pra pessoa. tem nada que foi agradecimento. Imagina o que, que ela fez pra ele o agradecer dessa de forma. Faz há muitos anos. Ih, que delícia. É, não então, quer dizer que, que, que, é, que é bom. Ah, eu vou contar. <risos> Eu vou. Contar. Não vai contar nada. Cala a eu vou boca. Uhum. Vamos lá. A Ana Paula Renault se mexeu com ele, ele já olhou teu pé. <risos> Ó, da próxima vez eu, eu, eu faço o pezinho e venho. Tá bom. Tá esfregando na o sua pé? cara. Nossa, ele já <risos> ficou, agora ele ficou. Agora o bicho Ó, ficou. Da próxima assim. vez, é pesado na cara <risos> e o uísque. <whisky>. É. <risos> <risos> mas não vem com esse whisky em <risos> não. não. Vem contra em fino. É no mínimo fino. red. No o mínimo bola. gold. No mínimo um green. Blue. green. Green, green, green, oh, green. green. O, bolo, o green é bom, é pro malte. É bom, gostoso. Single é bom, gostoso. McKellar. bom, mas o que é Ah, McAllen. O que é um McAllen. Era um bebê eu não sei. Um McAllen pra ela. É bem gostosinho. É o McAllen, né? É um single malt Pode espetacular. Pode ser, gosto. Uma Ai, meu pai. O Bola... Pois não, irmão. O Bola, ele é o cara... Ele, ele passou apertado ele. É, ele é o cara Olha lá. Ih, a menina já mandou mensagem Ih, mandou mensagem O Bola Olha ali é... Você não enxerga nada, cara <risos> Não vem, não Agora que eu me liguei menina mandou mensagem Ela não enxergou um texto desse <risos> tamanho O Bola Você respeita a é minha história, entendeu? Eu sou a convidada aqui, exige o respeito <risos> Ninguém eu já tá sei... me chamando de velha, cara Eu já sei cara. que você é seguinha. ceguinha Você é ceguinha isso eu já sei que você é seguido. Você foi réu, confesso aqui. Não, e eu ainda é tenho dois tá e meio pro de mil pia. Ó, me eu não sei deu que até que tá calor. mudo o ar que me deu até calor. Olha. Ó! O quê? Eu tô <risos> fodido Eu tô com falando, velho. Ainda bem que você vem só essa vez. Ah Não, você não sabe? Não, não vem mais. O que, que é isso? Eu sou amiga de carioca, ele vai me não, chamar avó, mais vezes, mas eu... sorrateiramente. Arruma o tecaracateca. Não, ele, gente, ele mandou mesmo diminuir. A, não, não isso, precisa diminuir. Ó. Mas então quer dizer é só que ano. a dona do buquê causa furor, você viu? Ele ficou com não, calor. Não, não, não. Só de lembrar, cara. Eu não posso falar, porque hum. se eu falar, Vai dar. Ele eu vou ficar um ano você sem um falar ano. comigo. Verdade. Como é que vocês então, vão trabalhar aqui? Não então, tem jeito. Ele, não, ele trabalha, ele é profissional, porque a gente já ficou um não, ano sem Não, trabalhar, trabalha. Um mandando tomar no cu fora do ar, mas, <risos> mas no ar rolando. Já é, foi assim. Tipo, levantando a bola pro outro. Aqui nós é profissa. Mas por que, que vocês ficaram um ano sem. sem, sem Várias conversar? cagadas de amigo. A gente é já mesmo? brigou duas vezes, né, bola? Duas vezes, bola que a gente brigou? mas duas vezes, assim, vai. O monge? O monge no começo também. O que, que é né? monge? No começo também. No começo esse... também. Puta, que... esse cara quando, não, ele, não, chegou, no... quando não, ele chegou... Não, deixa deixa quieto. É? Vai. Já tá. Você é muito velho. Mas é velho, então vocês é já tretaram duas vezes que ficaram sem conversar na amizade. É, porque ele é cuzão. Mas no, no trabalho ali, ia real. Um levantava a bola pro outro e trocava. Sempre, sempre. Profissional. Sempre. Ele é padre da minha filha, ele é meu compadre, ele é padre da minha filha. Da Lolozinha. Sim. Entendeu? Muito então, tá bem. Bem. Eu cheguei no hospital antes dele chegar. <risos> Maravilhoso. Tava eu cheguei uma... primeiro que São a Paulo tem dessas eu coisas. Eu vou namorar muito mais. Perto. Ele me é. disse, vai nascer, eu corri. E foi. Cheguei antes é. que ele. Que demais. tá vendo Isso que é importante. Ah, Ana Paula, adorei te encontrar aqui para falar essas merdas. E vamos pro o superchat aqui rapidinho para atender a rapaziada. tá certo? Foi mu... Tá sendo muito divertido essa tarde com você aqui. <risos> tá, tá demais. Não é? Mas antes de dar o superchat, eu esqueci de é. falar uma coisa do Bola. Hum. E pronto. E lá vem. Puta, Gosto. que badia. Pegou o dia, Eu acho um dia, que a, pá. a mulherada gosta muito que ele faz uma coisa que eu pago um pau pra o ele. O que que é? Ele faz o pé, ele faz a mão bonitinho. Ele Gente, se ele é metrosexual. Não é metro. Ele não, é, não ultrapassa. Deixa eu ver. Ó, eu ele mão. é fofo. Ele é muito higiênico. <risos> Parece que um rato pegou. <risos> Não, ele faz o pé. Onde pezinho, que eu faço a mão? Você, você come? Faz, você vai você come no manicure. De... Isso... Eu ranco tudo, Mas Você parou de ir na manicure? Parei. Por, Por quê? Porque... Deixa eu ver o pezinho, já que você gosta tanto de pezinho. Não, o meu é feio. Todo não, bem. não é Pá não. Arranca o ele tênis faz, aí. Ele faz polimento na unha. Não, teu cu. Gente... Faz polimento na unha, meu. Você faz? Pô. É lógico que não. Dá o polimentinho. Não dou polimentinho no teu cu. Você faz hidratação <risos> nesse cabelo longo seu? Não, lavo com shampoo com sabão. Deixa eu ver se tá bem hidratado. Ah, ele é bem... Pois é, porque isso aí, ele tem que ir no salão pra fazer isso, né? Eu vou no gêmeos. Ou já é porque tá branco mesmo? Não, ele é top. Olha, ele vai no barbeiro, faz as barbinhas. Eu vou no gêmeos toda semana, faço a barba. Ele é ele vai no barbeiro. É metrosexual sim, Caralhoca, para de aliviar. Não é metrosexual. Se eu fizer a barba em casa, isso aqui, para aqui. Porque eu vou deixar tudo torto. Vocês são dois cuzão, você e ela seis